Olá, bom dia meus amigos ou oh, boa tarde, onde quero que estejam, neste momento estamos aqui onde foi gravado o Trini, Trinity, Trini, Trini, que é do Bruce Spencer, onde foi gravado o Bruce Spencer, oi, mas já foi, e foi aqui neste Forte Bravo, como estão a ver ali o Forte Bravo, temos ali os shows ao meio-dia e às 14h30, temos aqui este, este carro, vamos a ver, temos os preços que estão ali daquele lado, 19 especial, 15 infantil 990 e ali daquele lado o Forte Bravo é para onde vamos agora neste momento para o show vamos lá ver no carro fica lá à frente ali à frente a ver onde estão aquelas carros lá à frente sim onde? Lá ali onde está aqueles carros amarelo a não está com muita fé, é uma cidade abandonada, não é Lucília? Olha já, que é que Olha, já perdeu a chave e tudo. Já está adentro a STS. A ver o parking. Vamos lá começar a ver por uma ponta da direita para ou da esquerda para a direita. Esta Lucília não está com muita fé aqui neste Ford Bravo, onde foi gravado muitos filmes famosos. Ah, tens o papelito? Mostra cá o papelito para mostrar ao pessoal que está lá em casa, o que é que foi filmado aqui? Ah, foi! Foi filmado aqui, até não quiserem achar os cobóis, tu pensaste que não? Não, disse-me, era, Estava, era só para... Forte, bravo, estão a ver aqui? Desfruta do maravilhoso é. Dia em Salva-Oeste Ever-Great Membre do Oeste, bom, ok E temos aqui o, olha ali os vou posar isto no sítio e vocês não conseguem ver lá em casa, tem é, aqui as coisas e depois olha ali, é. todos os filmes foram feitos, estamos ali, é. show americano, bar de cancan tenda de índios e várias coisas, forte bravo, espetáculo de cowboys e tudo, é. mas este lado aqui, temos aqui os filmes foram filmados aqui nesta zona, temos aqui okay, temos aqui mais filmados. Olha, tem aqui Caboiadas, Índios, 80 Balas, é, Trinidade, como eu estava a dizer. Temos aqui muitos filmes. Olha lá. Até o então Indiana Jones foi que filmado. Estão a ver? Está ali mais. Mais filmes. Os Dalton, também vi que filmaram filmado. Foi filmado estes filmes todos. Vamos passar aqui perto vocês conseguem ver lá em casa. Vamos lá ver. o Onde é que a mulher foi? Ah, já vai lá ao fundo. Já vai lá ao fundo a mulher. lá goçar aqui o Burcito, já vai ali. Ah, parece aquelas coisas aqui estes. Fora aquele cara que está um bocado destacado. Olha um gato. Um gato do western. Né? É? Péssima plaza! Depois do El Zorro, sim, foram filmados aqui muitos filmes. Mas do uma não foi. Não, o do Zorro não foi. Os irmãos Dalton também foi filmados aqui. Está então o que é que queres? Os cobois já morreram há muito tempo. Pois, isto aqui é só para, para os estudos quando, quando, quando tem filmagens ou assim é que é deve andar. Esta é, este é do quintal da minha mãe. Este é igual ao da tua mãe? É, A tua mãe devia fazer lá um filme de cabaiada. É, é. <risos> só para ganhar lá uns trocados. <risos> Olha, olha aqui, as praças com a igreja e os padres a sair e olha o quartel. Quartel parece aqueles filmes mexicanos. Quartel. Olha um gato. Olha, a Lucília já vai. Olha, ela vi logo o hostel Turistas e vai ela. E vai a Lucília já. Ai, ai, ai, ai, ai! <risos> ai, Lucília! Parece que fomos mexicanos. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, é? ai, A Lucília caixa que está a espreitar. Vamos lá, ali em cima também. Vamos lá aqui ver o que temos aqui. Rio Grande Hotel. Olha, um dólar ou um Rum Room, tourists, Meals! O Regimento de Famílias. Dá para ver? Ah, vamos lá ver aqui, temos aqui uma estela que é caboiada. Os estragou estragam tudo, é só tiros por todo lado. Olha, Um coche lá ao fundo, estão a ver? Ah, está engraçado. Tem um aspecto... Até cheira a madeira, cheira aquela madeira com aquele cheiro assim já antigo é a giro, está a giro aqui, faz uma boa filmagem olha, ali Os cobóios gajos em cima da igreja a dispararem E é? o salão a saírem, partirem a porta do salão aos tiros e os celeiros daquele lado não é pum pum pum pum pum vai tiroteio é só que boiada. oi vinha licor salão Depois isto podia estar muito melhor pois podia estar melhor lá, lá, drugstore prescrições, olha a drogaria tinta, óleo e polimentos e vernizes. É a Lucília, vamos depressa! Vamos a botar para ela! Pum pum pum pum. Vamos lá em cima daquela! Está fechada também! Não pode! Se coisas é só de fechada, não é? até as que são loucas, não tem sequer tem, tempilhado se calhar algumas é? é chena, isto é só para cenário. Isso é só para cenário, está numa janela aberta, vamos lá ali ver. Olha, está é a tudo. Este é só cenário. É a prisão. É a prisão? É prisão. Pois é, é muita coisa. Este é só cenário que é para. Olha ali. Dona Ana, Country Jail. É a prisão aqui. que a prisão para a caboiada. Já estou, é? Sheriff Office. Dá para ver aqui. O xerife na da... Ah porra, está tá, tá fechado, Ai, consegue ver alguma coisa? Não, não consegue nem, também não consigo ver consigo ver, aí está o forte bravo daquele ali em baixo para se defender os índios é que temos aqui Mesilla Valley State Line muito bem fica deste lado Rural Free Delivery Money Horde telegraph. oh, telegrafo. Telegrafo. É, é o telegráfico. Telegrafo é o telegrafo. Olha o banco. Ui, grandes assaltos correram aqui, né? Vá cá, boiada. Onde é que é o banco? É que este é o banco. Savings uhum. Bank. Não sabe se eu não toca tanto dinheiro. Onde é que é o meu amo beber? É para os cavalos. Olha para os cavalos beberem aí. Onde os cavalinhos aí a beberem. Né, o senhor? Como é que faz o cavalinho? <risos> vamos lá ver ah, aqui, aqui é... Está muito tratado. é que temos aqui olha companhia de, de madeira all kinds of que, é que está a dizer all kinds of rocks and dressed lumber general counting and building é material de construção de madeiras é madeiras para construção Las cruces, lumber company é material de construção muito bem, Lambert, Molding Slash Doors and Blinds eh? Molding Slash Doors and Blinds Aqui tem a porta aberta, vamos lá ver é que é... Que Portas de, de empurrar e, e, e cortinas, e persianas deve ser isso O que diz ali, barbeiro, barbeiro doutor O que é que tem aqui deve estar vazio, olha As se filha aqui, anda cá a ver, é a antiga Está da casa de uma coisa eu posso dar, é só pintar a metade da casa. O teu teto já está ali já a bater também. Olha, até a passarinhos lá em cima estão, já. Quer ver? Ai, oh, está engraçado. Não tem a casa do banho. Não tem? É que temos aqui mais, é que temos aqui mais, aqui para este lado, aqui é outra casa, depois as casas até têm várias partes, dá para várias coisas, dá para ser de um lado uma coisa, do outro lado outra coisa, e depois quando filmam dá várias, vários cenários né, são, porque fazem parte não fazem parte, de... não fazem parte de... aqui do, do cenário. Aqui temos aqui mais, deste lado, que há umas coisas metálicas, não havia assim tanto. se que devia ser uma cavalaria ou coisa dessas assim. Mais uma. Ou não, depois... E aqui é a parte do, do caminho de ferro. fiz uma cavalaria se calhar. Cavalaria, como é que chamam? Devia ser qualquer coisa dessas assim. E aqui, e aqui era a parte? Ali, ali na é a escola, escola? É a escola sim. Esta aqui faz lembrar aquilo da casa da pradaria? Da casa da pradaria pois. Não faz? Faz. Olha os caminhos de ferro, Tem o comboio está aonde? Não, isto é só para fazer a figura, pois se é o comboio, deve meter, meter aqui na altura na, na linha. É pá, mas é umas linhas muito largas. Então, <risos> o comboio deve ser o comboio deve ser é grande. Grande. O comboio é só, é só para o isto, é isto é muito largo. Mas isto é as slipas, né? é slipa. um, um, um comboio la, nosso normal é assim, não é? Não sei, não sei quantos é. metros é que tem, não sei quantos é que isto tem, é mais ah, lá que o normal. Metros, é né? um metros, tem alguns metros. Isso é um metro calhar, não é? É um metro e meio. Talvez entre entre, entre é. cada... Ah isto deve ser é para, para aquelas coisas que eles têm de cadeiras de fiumário. Ah, o marinho está, está grande assim. Estou também também pode ser. É tudo eles vão nas cadeiras e vão filmar então, pois também poderia ser, sim. Também poderia ser. Se estiver lá em casa, se estiver lá em casa, pode fazer. aqui, é não, não Se quiser para tipo de mineiros, se calhar, para fazer as coisas das minas. Já é demais é a um daqui, vamos lá aqui Mas ver agora. A cruz da, da, dos cemitérios. os cemitérios. vamos lá, lá vamos ao cemitério. vá. Temos muito tempo para ver isto tudo, quantas horas é que são? São neste momento 11h10. O show começa ao meio-dia, o primeiro. Qual o show? Então há dois shows, aqui há um começa. Dentro? Sim. Em sítio? Uh, o primeiro acho que é no salão. Onde é que é o salão? É onde tem, onde tem lá comida para a gente comer. Mas vai ah, para paninho cedo, sempre vamos lá comer. Tem pizzas e tem lá não, é não sei o quê Acho bem que é que tem de fora. <risos> os cowboys. Mas aquela para lembrar a casa da praia dele, a é a escola. Da e esta aqui também o que é que tem cá dentro. Não tem nada porque isto agora os cenários já os levaram, não é? Isto agora é só, quando, já só quando só quando há espetáculos é aqueles legumes para... vamos ver? É que arranjo isso, essa é uma casa de madeira normal, aparentemente é pá, está claro, a botar um bocadinho solto. até cambalia um bocadinho. Parece lá a nossa. Parece lá a nossa. Mas olha, cá está esta casinha lá, esta que a pequinha vem o meu caminho. Esta casinha, está a é. é gira. Está a gira. É. Faz lembrar isto, esta madeira faz lembrar o coiso das, das bananeiras. Das bananeiras? Não, bananeiras. Ah, não é? Isto é, isto é, isto é deve ser do, do corte. Tipo, de corte talvez. Vamos aqui as escadas com cuidado. esta fonte aqui é que eu não estou a ver é aquele ou não. Caímos. Já vamos ali, mas aquelas às vezes era a entrada da, da, das localidades, ou isso assim? Ah é? Pois é, os gajos vinham entrar, a entra, entrada das vilas, é. ou a entrada das quintas, ah, vi, ou a entrada de... é, quase das vilas, mexicanas tinham sempre, ou se não, às vezes tinham ali um sino, ou, ou até às vezes enfurcavam os gajos, não uma corda também, até pode ser para enforcar, Ah, pois itali... Mas... Itali é, um nada mas, tá, que, é o se deve ser, mas eu assim. é. enforcava no outro lado, está aberto do outro lado, não, não dá para ver nada aqui, saber Isto aqui é que é a escola, não é? é... é. a escola, não se canteixão! Não deixou-se que é, é para a vista só, estou a ver lá em casa não sequer que tem chão, está um bocado... Não tem chão a escola, vamos lá ver aqui a escola, só, só tem metade do telhado, só devia filmar do de um lado só. Olha ah, está aqui, está, está aqui o placar aqui no chão, school! A porta está aqui, já está, é a escola. O que é que temos ali mais daquele lado, deste lado aqui? É a escola aqui deste lado. É a escola, não sequer que tem. Descer só para fazer um entrada do cenário, vou tentar limpar aqui um bocadinho para vocês conseguirem ver lá a casa, se conseguirem ver se tiverem. Ah, cheia, tá entendo, tá entendo, tá tô vendo lá em, tô vendo que não lá em cima, para ali o teto. Ok, então vamos lá. Vamos lá lá em cima ver aquele é arco. A Lucila tá, tá, mas é entendo, aí com essa fonte. Parece que eles estavam aqui a tirar o terreno, isto estava mais alto, se calhar por alguma razão. Que espécie estava aquela altura, não é? Que tinha feito a fonte, isto era uma fonte ou o que é que era isto? Não, isto não é uma fonte. Era uma santa, se calhar, coisa dessas. Deve ser qualquer coisa de. tipo. um cemitério, não é? é coisa lá que desce, vamos lá ali em assim, cima ver aquilo. É <risos> a linha para a tua casa? Não, isto é que é a linha de cowboys. para ver se aquilo é o coisa. Aí tem o um meu forco e tudo. Para enforcar o pessoal. Queres vir cá acima, Kevin? Não, não quer vir? Não acompanha. Vai passar aqui por cima destes trunfos ou por lá? Vamos por lá antes para queimar aqui um. um tralho. Vamos já perceber aqui isto. Ua. Até a forca para enfocar o pessoal. Ah, isto aqui Depois apanhar ali aquela parte da cidade, pois está é engraçado. Está aqui coisa. Meteu aqui a forca. Vou meter aqui. Lá, tem -me aqui na forca. Com o chapéu deve ser complicado. Meteu aqui. E, e estava aqui com esta. tínhamos aqui o pet aqui em cima. Dá um biqueirado e pronto. O gajo ficava aqui pendurado. <risos> Kevin a está, está com o ar suspeito, o Rapper Kevin <risos> esse é o Rapper Vamos ver, e aqui apanha esta parte do cenário Ali Aqui a panorâmica sobre Que esta vila o senhor chamar, esta a aldeia Chame -se o que quiserem o pessoal está já chegando os carros, estão a ver que eles estão chegando mais carros. Isto está é a hora da bucha, a volta do meio dia. Isto neste momento são 11h15. Ainda falta para a bucha. E aqui os mortos. Estás a segurar a cruz, Kevin. ver? O que é isto aqui? Um desabamento. E a Lucília! Vamos lá descer aqui. Vão a ver só a sua parte da frente é que fazem, a parte da fachada, frontal. Vamos mexer a onda agora. É, se é animar para aquele lado não é, meus amigos? Se já é vir, parece que é o sítio melhor mexer um ali daquele lado parece que aqui é o melhor sítio muito engraçado aqui as cruzes tivemos a ver há pouco graças nos corregas Kevin depende da aderência dos sapatos aqui é a melhor para descer sempre é, é menos arriscado a escorregar sempre aqui é o desnível sempre é menor, sempre é mais fácil, ou aqui ou aqui, aqui já é melhor. Então vamos lá fazer aqui esta parte, vamos lá. É. esta parte aqui. Ai. Vamos lá. Pula, pula, pula, pula! Como é que é que pulou Não sei, já ver é já essa moda. Saluna! Lá temos para a caboiada. Quando foram filmados aqui, temos aqui mais uma casinha destas dos habitantes dos locais. Na altura estão a ver prateleiras e tal. Ok, então podia ser todos os histórios para assistirem. E o salão? Ah, por na altura metem os vidros, metem tudo bonitinho e tal. Depois devem recolher -o com o tempo ali. para a extração de, dos minérios. para limpa, não é? limpa este estilo se assim, quase tipo mexicano e depois também estamos em Espanha né que está tudo fala tudo espanhol aqui temos aqui mais será que dá para abrir isto e está fechado não não não está a fazer muita força deve ter um, um, qualquer coisa lá em cima qualquer coisa não consigo ler o que está ali está, está muito apagado está desvanecido Mais uma subida... Já se começou a ouvir alguma música? É Aí que peça a entrada. Para essa entrada, estou a ver? Vamos lá, Vamos lá recuar outra vez que é para vocês terem bem a imensidão do que se passa aqui atrás Vamos lá mais uma vez, olha aqui, tem mais uma coisa. Uma pipa. Olha aqui, aí ali. Até podia estar os gajos ali em assim, cima, se esperarem para aqui. Os pistoleiros. Entram o gajos aqui a nos cavalinhos. Como está ali, olha, aqui. Bosta de cavalo. Ali embaixo. Ihhh! Pum, pum, pum, pum, pum. E todos aos tiros Entrar aqui os gajos. Aqui, a igreja ali daquele lado, como estou a ver. E é. as casas. Vejam é só isto. É muito largo, eu tinha que passar mais uma parte. E temos aqui mais. Mais habitações, né, pois, né, não é? só. Facilidades. Vamos o que é que se passa aqui? O que é, que é aquilo? Não ver. Tem. Esse fashion. Qual é coisa. Fashion. Roupa. Casa de. Prazer, Casa of Joy. Que é o mexicano? Estava ali um habitado na casa? Estava mexicano? Não, estava mexicano, ficou chateado. Foi mal, Kevin. Olha aqui, parece. Encontramos, o Kevin encontrou uma casa habitada aqui. Tá o filho não está deshabitado. <risos> <risos> é aqui, peço aqueles. Quando já entrava aí, os índios e os cowboys aqui, por, por a parte aqui toda, tá Esta parte é de madeira, outra já é mais de já é mais de cimento e, de, e taipa. É aqui mais uma. Pois é, o que quiseram, né? Na tenda, na depois podiam fazer isto, qualquer coisa que queiram. Pois mais ou menos o interesse é a mesma coisa. Estão vazios, ali uma rodaditas E tal, mas quase tudo igual. Depois na altura é que se fiquem a exemplo. E agora, Lumber ali mais madeiras, uma daquele lado, e aqui temos esta parte toda renovada. Aqui, que a é madeira nisso, nisso. Aqui está tudo. E agora temos música de fundo, estamos fechados com isto agora. Este não é direito de autor, e isso assim é que é pior. Então não podemos parar de falar, senão vamos lá cortar o vídeo aqui para começar outra vez. Então vamos lá, o que é, que é aqui? A de tem aqui que tem índios, é um totem ali, está fechado. Isto já é uma segunda-feira Mas o que é que temos aqui dentro? Conseguimos tirar uma coisa não? Não, este é mesmo só para guardar endereços se calhar Aqui coisa está no Totar Índio A loja de é as ali daquele lado Vamos lá ali ver a loja de acusações A loja de acusações Isso é o quê? Isso é A uh, Naquila de cabalos renta. Ora, 15 minutos, 8 euros. 30 minutos, 15 euros. Tica de Sim É para apanhar o banco. Aqui é o banco. Aqui é o banco. Vamos lá ver. O banco está. É aqui com, com o símbolozinho do, do dólar. Ali com os balcões. É? Muitos assaltos ocorreram aqui neste banco. Não foi? O é que acham? Ah, é madeira, rija. Parece que é de ferro, mas não é madeira. E já, ratos, parece que é, que é ferro. Vamos ver? É ferro, por acaso até é ferro. É, até é ferro. 11h23, pois é um pouquinho já para recuperar. Ora, então, vamos lá. Ali, ver aqui esta, esta loja de recordações. O que é que temos? Vamos andar de cavalo daqui a pecado. Fizemos ah. lá na carroça vamos dar uma volta. Vamos! Não é de carroça, não é de carroça. Tu vas ali atrás, eu tenho que tirar uma charrata. Vamos ali. Olá! Olá! Olá. Olá. Olá. Buenas! Foto. É eh, fotos de. Ok. Para ter uma si, pessoa. Essa é a história para fazer fotografias com os disfrazes. Ah, tu tens lá os adereços, é isso? Perdão? Tienes lá roupas, ropitas Sim, sí, claro. Dentro. Ah, dentro das roupas, ok. Mm -hmm. Ya depende cómo queráis disfrazar, pues así hay unas ropas u otra. Ok. Y una de que nada para ellos compramos cosas. recuerdos, dónde es aquí? La tienda de souvenirs es dentro del salón, la mano a la derecha. ¿A ¿La derecha? Sí, ah, ¿alí? dentro del salón. Ah, dentro del salón a la derecha. Sí. Es eh, todo dentro del salón, ¿eh? La, la comida ahí es todo en el salón. Todo en el salón. Ok, gracias dentro de aquí. no se puede grabar. ¿Ah, no se puede grabar? No, dentro de grabar. no. ¿Ahí sí hay enderezos? Dentro que no se puede grabar. Ok, es eh, solo es solo esta, esta ropitas, ¿sí? ¿eh? Sí. ¿Dónde puede grabar? ¿dónde? ¿Aquí o en el salón? ¿El qué? ¿Dónde se dónde puede grabar? ¿Aquí o en el ¿El qué? No entiendo. ¿O era que no te recordes? ¿Ir o en el ¿El qué? Es que no. no Recuerdo tengo... el... movie. Recuerdo dentro del salón. ¿Nos puede recordar? ¿No ¿Filmar? ¿No puede filmar? Dentro del salón se puede filmar, ¿vale? Ah. Pero dentro del estudio no. Ah, de estudio. y si es un estudio aquí. Ah, está. Uh, ah, sí, okay. aquí es que no puede filmar. Ah, no, no puede filmar. Ah, sí. ¿Puede filmar? Ah, ok, salón. gracias. Bem. Agora vamos lá ver o que é que temos aqui, agora temos ali o salão, não, a minha está a, tá, tá a dizer que não se podia filmar ali onde ela estava, mas ali pode-se filmar lá dentro, salão pode salão, isto aqui é o que, é um salão, é onde havia, epá, passa cheguei a cavalo, ah, olha lá que engraçado, estão a ver, olha lá, epá, mas parece maior, não é? parece bem maior ali com os bidos e tal. Os cowboys ali a meterem ali e costilhem para o chão. É? Muito engraçado! vamos ver? Muito engraçado. O que é isto? PMF Tobacco Shop. Oh, tabacaria? O que é tabaco? Tom Doyle's. Licor de tabaco. Licor e tabaco. Ah, aqui as cavalarias. Aqui fica as cavalarias, estão a ver? As celas, as celas, sei lá quantos anos. As antigas, já estão todas foladas. E os faros pelos que faziam e comendo. É ali. Temos que ir seguindo a volta, sim. Ao meio dia que começa o show temos que ir para lá um bocadinho antes do meio de dia, ainda falta. São uh, 11h26, falta meia hora. Sim. Temos tempo temos que ficar aqui até às duas horas, ou duas e meia, o ok? que é para... que é para usar o outro show, aqui na rua. Aqui que é uma igreja? É uma igreja. É uma igreja, ali está com alguma coisa mais. Cerrado. Uso pessoal. Pois, não, não se pode entrar aqui. Isto aqui é o que é dentro. Ah, está fechado, não se consegue ver nada. Vamos lá ver, o que aqui é que é aquilo? Uh, delivery Boarding Stable ah, As entregas, as entregas Estão a ver aqui É que é eles entram aqui para os, os cavalos aqui a correr a Correr como é que diz né? A cavalgar! É aqui temos mais uma casa ali já é mais evoluída Não podem filmar pois dos ângulos filmam é? O ferreiro Ali com a, for, a forja para começar a forjar aí as coisas E que claro, que é ali? Carlson, Carlson Carpenter, Carpinteiro Builder Roofing, eh? Construção e, e telhados, Olha lá, estou a ver aqui, Quem? O parque pismo? Pois o parque pismo é aqui ao lado direito. Tem que o parque pismo. Depois tem aqui a parte se vocês quiserem. podem ficar aqui. Não sei qual é os preços, mas vou tentar saber os preços e coloquei aqui no, na descrição. Quando estar agora para sair o preço, souber. Aqui está que temos aqui mais neste, nesta avenida: Cowboys Color Coloma, Coloma Stationery. É dos Correios. Post Office. Aqui é os Correios. Post Office é os Correios. Aqui é os Correios. É uma habitação qualquer. Daquele lado. Aqui deste lado era. Lá como é ideia é um teatro Não se sabia que havia teatros Quase sempre fazem nos salões capaz de a ver se calhar pra... General senhor Pratic, Pratic, Não sei o que quer dizer isso Ali o doutor. doutor Aqui com brushes, colors, brides e wisps, chicotes e o resto Chacotes e coisas para pintar, pincéis e não sei o não que mais. General Practitioner, deve ser médico se calhar. Ah. Físico-cirurgião, pela sua saúde, diz aqui. Temos ali o que é que ela é mais, hotel, car, house, salão, mais hotel, salão. O que é que é isso? A veterinary remedies, que, que veterinary remedies milagroso ah. são <risos> remédios milagrosos. Devia ser algum daqueles que apareceu a vender aqueles remédios bem da cobra, não né? é? Feitas com estas pedras eram curadanas de cabeça e ficavam lá com remédios milagrosos. Milagrosos. <risos> <risos> <risos> <consumo> Qual amigo que tinha? Olha, para trocar dinheiro ali. Melhor para mostrar os cobóis ali a dispararem. Larry's Coffee House, olha, um cafezinho do Larry. Homestyle Mills, uh, comida caseira, sopas. Uh, stews, uh, colheres de bebidas frescas e stews, stews é aqueles cozidos, é tipo cozido de couve do género. Chustora, uh, sapatos, loja de sapatos essa aí e mais aqui deste lado que é que temos mais no passar. Pois. Ok. Lá temos mais. Mais qualquer coisa, já chega aqui. Ora, mais um cavalito, Mais um cavalo. Isto aí deve ser qualquer coisa. Vamos lá dentro disto, aqui para ver o que é que isto é. Ah, pronto, já vou, Também estamos para ver. Vamos lá ver o que é que é esse carro. Parece o carro do Batman. Mano, é. Parece quase o carro do Batman. Olha daquelas coisas... Sabe o que é que será isto? Não tem uma coisa ali para ser com os motos do futuro? O que é que será isto? O que... que será? Não, não, não sabem? Não tem nem hoje. Está engraçado? Não sei. Tem umas coisas aí é para isto. Mas aqui dava para tantas pessoas, é Não para tantas pessoas, é, é assim tipo motos da morta, coisas assim, do Mad Max. Não sei o que é que será isto. Não. Vamos perguntar, se encontramos aqui alguém vamos perguntar. Pois, que ali está outra, ali estão mais ali. É que um ah? Aquele é que, é que a gente viu que, que as pessoas não sair porque ele não Ele é que tomava ponta da água, uma coisa É tipo da ilha, não? Não é isso não é bem assim, isso. Ah, daquelas coisas que de... estava, estava, estava tudo já inundado. Não, não. Ah, sim. E aqui está outra, estás a ver com, não, não, não. com o Sidecar? Uma moto também. Está aqui mais uma moto. Que eu... Que eu venexo, é tipo futurista? É tipo futurista? Não sei. Ah, Olha a chapa, está a ver que fibra. Olha que a fibra. Que tinha as minhas só para ter filhos dele. Não sei. Depois tinha uma para dar Ah, é o Mad Max. É isso que estou é a dizer. Lá, é o Mad Max, tipo o Mad Max. Olha é aqui, para ver os cavalos. Olha, olha os catos, para os é cowboyos. Olha ali as ruas de santigas. Olha ali as ruas põe santigas. Olha ali estou a ver ali, ao fundo. É, é, Vocês conseguem ver lá ao fundo? Está um bocado escuro ali, mas se conseguem ver qualquer coisa. Parece aquelas coisas quase escrito, tipo do né? tipo circo. Tem os uns bonecos que devem ser de infantoche, devem ser daqueles carros fantoches. De infantoche. Deve de os de bárbaros, também não sei se filme, os bárbaros com a Quando dois irmãos gêmeos. Também tinha uma parte de uma velha caravana, velha uma caravana, velha uma velha caravana velha também, não, tem... falta ver a parte do meio. carro carros também é assim da mesma coisa, devem até alguns anos, um buggy. Pois fez para a medida, e também aqui um como é que é o motor dentro. Quem tem motor sabe o que é que isto é? Pois é, uma motor aqui já é dos filmes. Vamos para trás, ok. 11h30, já temos mais, mais tempo. Vamos para outra rua? Não, vamos para esta. Vamos para, vamos para aquele lado. Não, temos que ver tudo. Isto é para ver tudo. Já está a sentir o calor. Equipa, esta formação rochosa estão a ver? dá bem aqui, parece-me com caboiadas. Está ah, tudo, tudo aqui é a maneira, está mais bem conservado, mas enfim, é o que é, é o que temos. Neste caso não pode dizer que é os portugueses, é os espanhóis, não <risos> sei fazer mal dos portugueses, a minha mas ganha o dinheiro com isto, vai lá. Mas Pois, menos, pouco ou muito, há aqui duas, duas coisas de cobóis, esta aqui é uma delas, vamos já ver o que passa aqui dentro. Agora... Não pode entrar, é, mas tá, <risos> como é que, é que diz que a igreja está aberta? Ah, é a coisa dos cenários. É a é coisa dos cenários. Vamos lá ver o que temos aqui nos cenários. Está tudo guardado aqui, é um armazém de, das coisas antigas. Olha, o xerife, está a ver? A Lucila e o xerife. Olha, tem a capinha e tudo. E é de pele, de certeza. É de coisa de pele, não é? Mete lá o pé, Kevin, se me -se uma, uma selfie. Olha pá, faz passar de, de coisa de mauzão. É isso. É isso mesmo. What the heck? temos aqui? Olha, cavalos, sérios. isso. Parece tipo ninjas. Uma carroça. o Fargo, olha, este é daqueles que assaltam. Ah não, é das que faziam transportes de pessoas. vou ver aqui. Transportes de pessoas, olha ali. Olha, não tomou nos carros. Não, nos carros não, tinha aqui as coisinhas para por vou Vamos tentar meter aqui as luzes, não sei se vê. Agora vi ter de lanterna para fazer alguma coisa, mas deixa ver. Se eu consigo... estou a ver aqui... Oh, oh, yet! Oh yet. Estou a meter a ver aqui, espera um bocadinho só... Isto agora aqui, mudo, só para fazer coisas em lanterna. Isto está com lanterna, está? Isto aqui devia ser o tipo de buffet antigamente. Está a ver aqui a lanterna, agora com a lanterna já consegue ver um bocadinho melhor agora, estão a ver? Aqui está lá dentro... É assim, na parte de dentro. Ali, ali as coisas... Ah, e Aqui tem aqui atrás e qualquer coisa ah, ali. Sempre tem uma luzinha. É as luzes que tinham. Às vezes tinham as luzes para fazer que estavam a carburar. Uhum. E aqui também tem. E ali. Vamos aqui dentro. É assim. Vamos lá para aquele lado. Vamos ver primeiro para a parte de direita. depois já vemos a esquerda. Que o índio, o Seja a paz, por favor, não subir aos carros. É. O que é que temos aqui dentro? Seja para o outro lado. É. Carros de passeio. E aqui neste outra vez. Aqui a bandeira. Kevin, a bandeira é esta? Esta bandeira é qual? É qualquer coisa? Isto é qualquer coisa. ser inventada por eles, calhar. Se alguém em casa saber que bandeira é esta aqui, metam nos comentários o que é, que é esta bandeira, se souber. Muita cela? Até os cowboys, aquilo era, era muitos. Temos aqui mais umas carruagens aqui deste lado. Vamos lá continuar a ver, olha esta aqui. Estas aqui, temos a parte de dentro. Estão a ver a parte de dentro? Se agora querem ver? ali. A parte de ser do travão, que era ali para trabalhar a roda assim, passar por ali. Olha aqui. Não sei para que isto serve. Mas. Temos aqui mais. Temos aqui a montagem medieval. Vamos ver. É mais medieval, ok? E aquela carroça ali? É, é, é. <risos> é. Aqui vários tipo de celas. Para quem entende isso e percebe, está né? é muito engraçado. Aqui mais o Tottenham? Western Spaghetti, como dizem. Vimos feitos aqui na, na Europa. Uma toda americana. Olha. Estas aqui são celas americanas. Celas americanas, estas aqui. Continua. Montagens árabes, olha. -se. Elas são sérias árabes, estas aqui. Os cavalos, ali os cavaleiros. São árabes. Mais dois índios. Já são um bocadinho mais evoluídas estas carruagens, já são mais trabalhadas. E assim nos às vezes até fora dos, das lojas, isso tudo. Antigamente, menos nos filmes, se metem. Parece-me ser uma coisa de índio, deve ser dos índios a aí. Tem as dos índios. Ross. Idios de Adviento. Os filhos do vento, deve ser isso. Este tipo de montada é, montado é esta aqui. Montaduras americanas, para atores. É ah. a montagem para os atores. O interior da cela, estão a ver? Montaduras portuguesas, hein? Temos aqui nossas células portuguesas. Montaduras de ação paraquidas. Olha, tem que ter quando caem dos cavalos. Ali, que lindo de olho a fundo. El Savage West. oeste Salvagem. É pá, quase parece, parece daquelas ilusões de elefantes. Quase parece de elefantes. Isto aqui, Conquista do Oeste, Conquista do Oeste. Está a ver ali, que... não sei se so... o sim, é o É é? sim, tem dizer. Montador, mesmo vi Mediavais, são Mediavais, são Mediavais. são Mediavais, Australianas. Hã? Jamunga, o que é que é Jamunga? Jamunga? Montadora Jamunga? Jamunga, procura lá na internet, o que é que é essa Jamunga? Nunca tinha visto o que é que isto. É, Kevin já, vai, já está a pesquisar, já, já vai dizer dentro de momentos. Agora aí militares já Australianas, <melhor> <mum> californiana, <grammatriculares> montadura de mercados principais. O okay, que é que é, Kevin? Aqui a gente monturas. Monturas. Ou oh, coisa, oh, como é que é? Celas, celas, coisa. Para quando e celas? Militares. Monturas militares de, okay? de, de Meckland. Meckland. Ah, tem ali, tem ali os coisinhos atrás, as coisas para, para se tetarem, o que é, que é aquilo? Para manter. Ah, aquilo é, mas isto é. Isto aqui é para fazer qualquer coisa, pois este é. É a plata principal. Tem mais umas coisas, tem mais uma. Tem coisas. Olha, é Orgente das Aventuras. Também tem ali o. Não sei se não vou ver tem aqui as coisas, Orgente das Aventuras. Olá, os militares era para andar um pouco acima aqui de um porradão de ferro. <risos> pois <risos> tá. Os militares? Não é para ficar com o cu não é, é. Não é para molezas, é? os militares não é para molezas. Olha aqui, mais e aqui cadeiras de barbeiro. O que é que temos que dizer na cadeira de madeira? Barbeiro ou dentista? Dentista? Barbeiro, está a dizer barbeiro. Era barbeiro, mas também era... Dois barber seats, chairs, appears in the film The Good, The Bad and the Ugly. Ah, O bom, o mau e o vilão. Para as cadeiras do bom e o mau e o vilão. Esta aqui, estas hum. cadeiras. Vou mas ver. antigamente era nessas cadeiras que arrancavam os Bom, dentes. Sim, também. meu. Eu vou te lá. Vou ver com o Juquinha. Almas. Oh, tinha. Juquinha, não é? Juquinha, não. Porra. Se <risos> eu já, já fui lá para o senhor, Juquinha. Não, não. <risos> <Sabe>, não. não. <risos> Juquinha Dias. Almas ah, é eu para o meu pai. <risos> vamos lá ver. É Está a minutos para, para o show. Vamos por aqui. Vamos já para o raço, se calhar, vamos lá ver. É aquilo. Ficamos lá sentados, se calhar. E só ver lá a comida, comemos logo, ficamos lá comer Só é. é para quem é que se passa? É, aqui daí papel, não. É, aqui papel. é para não passar. Passar para onde? Não, ali para dentro. Proibida lá a entrada. Proibida lá a entrada. Não quase todos têm muito a dizer isso. Não. Não não que. Isso é tudo, é tudo cenários. Aí não é cenário nenhum. Aqui é a mesma realidade. Ali é a mesma realidade, é? É a mesma realidade onde estão os bichos. O que é que é este aqui? Aquilo killer de cabalos, rent orse right, minutes, fica no salão. Aqui os cavalitos. Espetáculo show. Não. 2 horas é o show da trio do salão. Estão a ver que a tua espetáculo deve lá. Show in the street. Estás a ver? E a dizer pronto, ao meio-dia é o show no salão. que é um antigo é de misturas, é plástico, madeira e ferro plástico, madeira e ferro, este aqui já é, já é um híbrido é um trupete um trupete, é este aqui é mesmo é ali para os cavalitos é do não alimenta os cavalos não, eu digo aquele é cheminé que é ah, aquele cheminé, pode ser do ferreiro ali está mais está claro que não tem nada que alimentar os bichos Olha, já está a ficar a ver a Aqui muito. Tem muita coisa, muita coisa. Muito para vocês verem. Eu só tinha saltado cá. Tinha um bocadinho mais Portugal, mas. Isto é um grande cavalo. Pensei que ainda a me dar comida. É? Não, não é. eles gostam de mim. Gostam de mimos? Venha cá, ver está ah, é, a dizer que não. É, as moscas já estão. está com as moscas é em cima. não posso tocar muito porque eu fico lá com a energia. Fico com a energia. Olha, o, o, o carro do cinema ficou aqui. Vamos ver aqui mais, mais salão. Altura, não, tudo o carro do cinema fazia, ah. fazia filmes. Ah. Unidade móvel de, de cinema fazia. Ah. Filmes aqui da, da Caboiada. Lumberyard, também é da Madeira Mole Richardson, Ibérico, Ibérico esse A é. é, Madrid é, para este card de cinema Gene e generador e um um tem um gerador aí dentro hum, Tem um gerador aí dentro Tem é um gerador Unidade de de Cinema TV é. É imponente. É que estas aqui toda, todas as corzinhas. Podia ter isso mais a ganhar. E estar uma pessoa. A gente pagava mais um euro ou dois para entrar nestas coisas e para ver as coisas mais. Pois, não. pediu mais. Já não era? Era? Não, ganho o dinheiro, mas quem sabem ganhar e. Pois, podia fazer mais. Tem mais profit. Podia ganhar mais, não, não é mesmo? Não mais. tem mais nada. Não estás a ver aqui o campo o Campinho Bravo, é aqui o, o que temos aqui, é o Campo 80 é, temos aqui é, as casas de banho e onde é que estão as coisas, estás a ver? Forte Bravo. Ora, descarga da de água, temos aqui o sink, toilet shower, é ali daquele lado. É, é os seis E é ali para aquele lado? Pois é, que nem é nada, isso é aqui é mais, é muitas coisas em armazéns. saída é exit. Aquela... Podiam ganhar mais dinheiro. Proibido carros. Proibido. Ah, é é então... O carro vai tentar filmar ali na parte de dentro. Se chegar é ali... é este, Não, é filmar só é aqui para o vidro. conseguir filmar aqui ah, para dentro. Do... Já era, carro, já era carro velho, assim, de coisa, uh, bafo, tem ali um caninho de janela aberta, ali. Já perdeu o cano de escapa. Já perdeu o cano de escapa? Estar, então. <risos> Depois já vai a roja. É a é dá para ver. Ai não. É que também deve estar vazio já. Não nada. Não, está completamente escuro, não se consegue ver nada. Vamos lá para o salão. Pois é, é melhor porque seja a é gente Pois? E acho que vê é uma casa destas vetores. 11h49, está na, 10, na, 10, na 10. hora, a gente para ver as coisas por dentro. Olha a gasolina. Ah, era a tal que tinha que era a beirada da estrada que vendiam gasolina. Não sei se será isto, não é. se na altura tinha gasolina, caso não. Só se fosse é, para, para, para para acender as, Como é que é, as lamparinas, né, coisas dessas assim, não sei. As a era era. Puxa, não era gasolina. Pois não era gasolina. Olha, um gato cowboy. Anda cá, como com o boy. Como é que tu, é tu fazes? Faz miau para fazer outra coisa. Estás a ver pessoas estranhas. O que é que é isto? Estou a falar portugueses. Nem conheço a linguagem. Papa Power. Já passa, lá Está a ver esperando. O cavalo está a fugir agora. E é vai o cavalo vai fugir. E é O cavalo já aí, já está tudo lançado já. Primeiro que apanhar E vamos por lá Então só a música de caboiada Não, não a... podes filmar a música Pois é, a música, vamos, vamos cortar Para os cair me tirar isso. Não, vamos ter que filmar tudo até lá à frente é assim, e podes, Não podes filmar Aqui é a cantina Não, a cantina tem o cofre aqui fora não, não é Está tudo a cair Já tem que tirar aqui as coisas está, está, está, está, está, está aqui, está, está a cair e quando os cavalos depois beberem, o vidro é, é, de cofre amarravam aqui as cordas e puxavam com os cavalos né? e o um arrujo os cofres <risos> a de cavalos vinte horas depois aqui vende os cavalos vamos lá. hotel mas aqui por cima por aqui que quase sempre quando chegava lá chegavam à ponta da pessoa pessoas aqui Estavam no quarto com alguma e depois de saíram daqui a fugir, era quase sempre aí, é fundo é assim e viam aqui os cavalos, e é quando saltavam, saltavam ali de cima, pum pum para cima do cavalo, Há alguns mais, quem uh, Kendricks e Sons, Kendricks e, e filhos, uh, sem licor Liquor Dealer, vendedor de licor, de de bebidas, de bebidas brancas né, na altura, essa casa também já tinha visto. Vamos a ver... Vamos lá ver... Esta agora a música, temos que cortar o som desta parte. Deve ter que ter uma música qualquer de cobois. Aqui nesta parte. Pá, <risos> Tortuga. Tortuga? O que é, que é aquilo? Tortuga Cantiga? Ah, J. Tortuga Cantina, lá à frente. Lá vamos ver depois. Olha essas é nova, novas, que o novo. Tá vendo de fazer que outra coisa só, que é só isso que o sábado tá nos vindo. É que tem cheiro, Roberto. Né? Olha, agora vai furcar o teu pai, Alan, quebra. Vamos ver, porque vai furcar. Vai dançar, Temos aqui a forca. Não se pode subir, mas está aqui a forca. Mas pode passar. Não dá. Ah. Vem aqui a porta. Tem uma portinha em baixo, tem? Mas depois abriu a porta e trouxe. Abriu a porta e trouxe. Era menos um pescoço partido. Há mais um de partido. Aqui é uma cordazita. Vamos lá que é o salão. Faz falta os bilhetes, é? Não. Então, já, bilhetes eram penetrados, gente. Já pagamos ali. Mas eram três bilhetes à gente. Sim, então. Não, que é... aqui é... está incluído já. Sim, tá Não, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Agora a gente senta para -se. chegar aí numa mesazinha. não sei se a touch que já... que é isso que eu vou sentar agora. Vamos lá Então vai vai vai Como é que é? Bueno, uh, para comer. Tiene para una... comer pizza sí. y bocadillos, pero tiene que ser después del show. Después del show, ¿no, no dentro del show? No. ¿Tiene una carta, casilla? ¿Está ahí? La carta la tengo yo aquí. La tiene ahí. Después del espectáculo sacarle las cartas. La y Todo, ¿qué? Okay? Gracias. Yo cuento, ¿cuánto, tiempo de, de, demora? Unos 50 minutos. Cincuenta minutos, gracias. Eh, Está tá a senhora a dizer que o show demora 50 minutos. Hã? O show demora 50 minutos. Podemos lá depois, em cima. E depois o show é ali. Ah, pois vai em cima é uh, 50 minutos demora o show e depois depois do show podemos comer. Está a senhora a dizer. Então vamos sentar isso -se agora aqui e vamos esperar. Oh, <risos> é, peligroso, muito peligroso. Oh. Que é o oh. que é 9.30, 930 todos, todos os aqui Já aqui conhecem Não, não, não é isso É a garrafinha antiga Você ah, até que acostumado? Não, não, vai deixar tudo muito barato. 9 e 30 Ah, pois. Pois, o que é que ver no salão de é Este aqui, em é informação é o pescoço que é velho né? Não, não. sei. <risos> Na verdade é eu agora vim coca-cola. Coca-cola sabor original, né? E é. pessoal ali em cima. Onde tá é está? Né? É o Oh, terribles, terribles, los bandidos. Oh. Y son pequeñitos, son pequeñitos. Oh. Então vocês viram aqui o vídeo, e o senhor que caiu dali, está aqui o vídeo também no canal, o é, dali, e caiu aqui por cima deste colchão, estão a ver os colchão? Está é, aqui um bocado tá escondido, que é para não conseguirem ver. É o colchão que eles meteram aqui. Quadro, Tem umas bolsas para ver. Ah, é fofinho. Tem que é que é fofinho? É isto. Olha, estão a ver? Ah, é quase dar. Não, não, não, não, não, não, não, mas é como a espuma, isso é fluffy, não é assim, você vê? É como espuma, aqui. isso vai muito abaixo. Está aqui, é engraçado aqui o comedor, e vamos lá fazer aqui a, a despedida final. Então Lucília, mais uma vez, o que é que estás a achar? O que é que achaste aqui desta, desta cavalhada, dos espetáculos e tudo e da comida? E agora dos tiros? Não gostaste de tiros? Não, pronto. E do resto? Gostei, é gostaste muito? Anda lá a ver a prisão. Vamos lá ver a prisão. E tu, Kevin, o que é que achaste disto? Ah, o ator bem. Kevin. Kevin, o ator E Kevin foi buscar tudo. O Kevin, vamos aqui ver a prisão ainda antes de acabar. Aqui a prisão. A prisão, Temos aqui a prisão. Os grados da prisão. E a prisão? A prisão é aqui. A prisão é aqui para este lado também. E temos aqui uma escravinha antiga. Não, aqui não é nada. De onde é só aí? Portugal. Ah, Portugal. Agora vais-te brander a sogarinha. Está bem. É, mas tens uma foto, pois. Tens uma foto, ó.